Quem vai segurar o Olha o O moço da venda me deu um fresco E eu não te dou! Fique sabendo que eu não quero! E posso contar o fresco! Porcaria! Vai se... Viu? Olá, tô Dona Florinda, o Sivash está bem! Ah, até aí sem novidades! Coisinha, mas Cara de pau. pau Não é Zivash? Se, se eu fosse você eu não soube seu se foi se, se, se, se, se, se, se Como pode né? Que escândalo é esse? O que que deu no chacho Paralisia de novo é? Ele, tá se Ele não tá brincando de estátua? Ele parece mais que está... Hipopotamizado Se diz hipnotizado Exato isso? não <tos> <tos> Já Quantas vezes já disse pra vocês que Dona Clotilde não é uma bichucha? Então o que ela é? Bom, ela é. é, é... Maravilhosa. Uma pantera. Ai, por favor, seu padruca! A rainha de todas as rainhas a rainha do cortiço. A rainha de todos os cortiços do Ai, mundo! Ah, seu madruga, por favor. Nunca me haviam dito coisas... E esse? É o Mario! Tem o Verumidade que tem meu apartamento. Olha, mas ele deixou um buraco que... Serve de ventilação! Quer vê-lo! Ah, com todo o prazer! <risos> ah, se sai... maranho. Olha, se Sivash, que refrescão! Bosta! E não te dou pra você! Ui, vai. Foi... Quer tomar um Obrigada! Spike. Mm. De não. O okay. <risos> <suss> que, é que aconteceu com Spike. Ele desmaiou. <suss> não, não, não, tenha cuidado. Se bate, não jogue água Tinha que ser o chacho. Me matou. Mas a <contra> <suss> <suss> no. Spike. Não se misture com essas relato, né? Se. Like deixa like <risos> E da próxima vez, vai dar banho na sua. Bicha! Recalcada! Simbaixo, sabe aquele banho que você deu no. Spide! Ainda estou rindo. Muito! Tô falando com você Se vai JAS que Vamos brincar de bombeiros JAS A casa da Patti ah... NÃO Paty não brinca Você a Pati não brinca, eu também não brinco, e pronto, e acabou, e, pronto, e Como pode, né? <risos> Papai, o Chaves me disse Atrevida Papai, tô falando! O hum. senhor está me ouvindo? Cis uh, uh, Tá se sentindo gay? Sis. Papai, me deixa eu brincar um pouquinho, bombeirinho? Uhum, mas não demore muito, filhinha. Escuta, seu Madruga, o senhor ouviu o que disse a chiquinha? Sim, peça pra ela não se molhar muito. Então deixa eu brincar também. <risos> Quer Ah, eu também nem queria. disse que sim! Sim.